Experiente. Essa é assim que é cruel Ela sobe, ela desce Ela quita e é Ela é mulher experiente Com fogo na piriquita Tem várias, hein? Com fogo na Ó Corre bola, encaixa, sinta e agita Corre bola, encaixa, sem e agita Mulheres experientes Com fogo na piriquita Seja louco nessa soberanidade Represente Da hora adianta Rapaziada aqui, ó, é do funk da comunidade, que eu exerci o misericórdia. Daqui a pouco o barba, vai daí. É, BPH é nóis, né, a comunidade, pode crer. Vamos dar mais um aí. É, ó. Aí, eu também faço propaganda, pode crer. Eu mandei um singue aí, como é que é que chama que é bagano. pro barano. Dudu, meu amigo, barbeiro, gente boa, eu faço minha barba de graça lá, pô, Essa é doida, essa é doida. Vou produzir ela que eu não aguentei, falei, não, essa que eu vou produzir. Essa é doida. Você que tá na onda do corte moderno. Diz que foi você com a aparência de mais sério. Tem que conhecer o Dudu Barbeiro. Barba, cabelo e bigode. É com ele mesmo. Faz o tradicional e também faz o disfarçado. Mas é especialista em cortar pro outro lado. Mas é especialista em cortar pro outro lado. Pinta seu cabelo, faz desenho colado. Essa é propaganda lá, minha mãe, minha mãe, do Dudu, pode crer. Ele vai patrocinar o vídeo. É que eu já tenho o vídeo ó. Seja você da sua comunidade. Represente ela. Pode crer. Oficina do funk. Da... Vou mandar outro porque vou né, no resíduo. Tem uma hora pra ficar aqui, ó. Uma hora de funk da comunidade. É nóis. Pode crer! Essa também é a coisa! Para você novinho aí, ó! Tem um estúdio aí da comunidade Estúdio Cordão de Ouro, representa a comunidade. Seja você, cola por nós, quem sabe você cola, vira o um MC. Olha o sapatão, dá sapatão de mil reais, dá tudo, o MC é foda. O inverno tá chegando e o frio regaçando Minha orelha fica gelada e o pé tá congelando Posso tá agasalhado de calça ou de jaqueta Mas aí, é mó treta Mó treta, PC? Aonde eu sinto frio é na cabeça Treta? É mó treta e a fica geladinha Treta? É, ó Treta Seja você da sua comunidade, represente! Vou mandar um vaso aqui agora! É isso aí, seja você aqui, ó, cone com nós, depois nós vamos abrir o microfone pra você, né? O um funkeiro... enrustido, um o que vai lá no banheiro. Então vou mandar uma consciência para você também, que saiba que a gente também eu tô ligado em mão, dessa vida não se leva nada não, vida bandida, desejada cheia de ilusão e eu tô na... disse E sempre que entramos na guerra é pra Sonora e é tudo nosso. Muito obrigado aos meninos aí do Fica Viva, MC Magai, Coreia, DJ Epa, DJ Biel, e ao MC Pelezinho, o MC Bar, apavorando aí como mestre de cerimônia dessa fita toda. Onde que tá pintando? Pô, o Bala tá pintando ali em cima ali. Ele reclamou do lugar que o surto deu pra ele. Chamou o surto, o surto, o surdo. Oh. Tudo bom? E é isso. Daqui a pouco vai rolar o duelo de MCs aí, fiquem atentos. Vocês que estão aí sentados aí, ó, já deu tempo, hein? Já dá pra ficar aqui, ó, na frente aqui, o sol já diminuiu. Inclusive, quem tá sorrindo aí vai chorar uma hora, hein, mano? MP volta. Ah Ah, ah. Até falou dos caras que é julgado a minha aparência Aí já disse não dá nada Tô buscando diferença e essência Pra fazer que na favela mudar as crianças Pra ser diferença No mundo o futuro tá perdido Enquanto isso o rap muda E tem os MC que tá omisso Achando que tá mudando Só cavala do seu ego Falar do que cê é Isso não faz um eu E você tá entendendo Eu vou contar Quero chamar o povo todo Pra poder me escutar Às vezes eu vou mudar Isso é feito em trajetórias Por isso que eu pego o mic Pra contar minhas histórias Histórias de eu e tive Compreender O eles camarada Então aprendo com você E também sou sujeito De assumir Tô por aqui Parece que camarada Que você ganha Uma batalha de MC Você quer compreender e até que me julgar, eu bato no meu peito para poder te explicar. Não balança a cabeça, tá entendido? Cada um tem opinião por isso não fica bolado comigo. E yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo uh. Rap, poesia é para construir, mas como é batalha, meu mano, a minha vai te Agora na sessão, por isso que eu te quebro fazendo a rima da improvisação. Cê falou das crianças na cidade, eu tenho a esperança nelas, que ela é o futuro da sociedade. Tu não entendeu agora? Meu mano, cê perdeu no freestyle, cê sabe que cê não prevaleceu aí. Meu mano, você tentou atacar e improvisar. Bagulho tá doido, meu mano. Que agora parceiro aí eu vou te falar. Se liga, meu mano, que eu tô te batendo com cigarro na orelha. Meu mano, você tá ligado? apanhar agora, meu mano. Eu só passou você ovelha. Tu nem no freestyle, meu mano, cê sabe eu e parceiro Que eu tô despulachando bagulho da tá sério que eu chego fazendo um rap que é cê, cê tá agachando, meu mano Cê tá fazendo até uma referência, cê tá fazendo referência, meu mano E não é por ibope, mas cê tá ligado que Eduardo Facção Pra mim que é referência do hip hop oh.